Hoje eu tava mexendo nas minhas coisas quando eu peguei meu Neo Geo e comecei a pensar como eu queria ter esse item quando eu tava no Brasil e não tive a oportunidade Principalmente porque o preço era um absurdo E até hoje é o sonho de consumo de muita gente que gosta de videogame E eu queria muito ter um Neo Geo AS exatamente porque era como jogar um game de arcade em casa Ô oh, oh Ed, o Neo Geo é especial pra você também? É sim, e muito esse aqui é o terceiro Neo Geo que eu tive na vida. O primeiro eu tive lá na época dele, e foi muito complicado de conseguir. E eu tive que vender mais ou menos um ano depois, porque eu não conseguia ficar comprando cartucho para ele. Oi Sui, você ainda encontra muito Neo Geo aí no Japão? Olha só Ed, Neo Geo não é um videogame que a gente pode dizer raro aqui no Japão. Ele é caro, exatamente pela procura, pela grande demanda que tem desse console. Mas não é difícil de você encontrar um NeoGel AES aqui no Japão não. E Ed, o que, que você sabe sobre o NeoGel? Tipo, de onde veio? Como que a SNK chegou no NeoGel? Então, eu tenho uma ideia, mas eu sempre quis saber mais sobre essa história. Acho que esse assunto é um vídeo da hora, hein? Bora? Bora e vai ser agora! Rimou até, hein? O vídeo de hoje é sobre a SNK antes do Neo Geo. E um pouco durante. E a primeira parte você está assistindo aqui agora no Poeira Jogos. E assim que terminar aqui, você vai ver a segunda parte lá no canal do ED, o canal Aperte Start. Vou deixar aqui nos cards e na descrição também. Então bora começar esse negócio. New Japan Project. O NeoGel foi lançado em 31 de janeiro de 1990 em Osaka, no Japão, mas a SNK foi fundada em 1978, ou seja, tem 12 anos de história até chegar no NeoGel. Um detalhe: SNK significa Shin Nihon Kukaku, traduzindo fica New Japan Project ou Projeto Novo Japão. O fundador da SNK se chama Eikichi Kawasaki, ele foi uma espécie de super-homem dentro da empresa. Ele participava da administração e da diretoria, tanto quanto do desenvolvimento dos jogos como produtor e designer. Repare que o nome dele aparece durante os créditos de muitos jogos do Neo Geo. The Super Spy, Hiding Hero, Nan 1975, Cyberlip, Robo Army, H-Man, Ghost Pilots e a lista vai longe. Todos eles têm a participação direta do Kawasaki. Ele ficou na SNK até os últimos dias da empresa. Em 2001, a SNK morreu. Faliu. E aí você pode estar se perguntando: como assim faliu? A SNK tá aí até hoje? Acabou de sair um samurai showdown novo? E isso é parcialmente verdade. Quando uma empresa quebra, em geral, ela tem ativos que são disputados à tapa nos tribunais. E por ativos, nesse caso, eu digo jogos. E a SNK tinha muitos jogos. Entre 2001 e 2003, a briga foi boa, hein? Mas a Playmore do Kawasaki levou a melhor, e a empresa passou a se chamar SNK Playmore, e assim ficou até 2016, quando mudou seu nome somente para SNK novamente. Mas a SNK original do Neo Geo morreu mesmo em 2001, e o Kawasaki hoje está aposentado tanto da empresa quanto dos holofortes. O nome dele não é tão lembrado ou reconhecido quanto outros que ficaram famosos, como por exemplo Shigeru Miyamoto e o falecido Satoru Iwata, ambos da Nintendo. Mas o legado de Kawasaki é muito importante na história dos videogames, e marcou a vida de muitos gamers no mundo todo. Bom, marcou a minha. O primeiro sucesso da SNK. São 12 anos de história até a SNK chegar no Neo Geo. Em 12 anos se faz jogo pra caramba, e a SNK fez muitos. E quando ela chegou no Neo Geo, já era uma empresa super renomada reconhecida no mundo dos arcades. E isso é importante que você guarde, a SNK na raiz, sempre foi uma empresa de arcade, de jogos de arcade, de máquinas de arcade. Esse era o negócio principal, o arroz com feijão da empresa. E quando a SNK entrou no negócio dos jogos de arcade em 1978, o mundo já havia conhecido o primeiro fenômeno dos videogames. Um jogo que hoje não tem mais o apelo ou fama que já teve um dia, mas que foi um gigante na época, e que sem exageros, dá pra dizer que foi ele que levou o mundo dos jogos eletrônicos para outro nível. Esse jogo era o Space Invaders da Taito. E se a Taito tinha Space Invaders, no ano seguinte, em 1979, a SNK lançou seu primeiro jogo, o Osmal Wars. Osmal Wars é um jogo de navinha, e dá pra ver que a SNK se esforçou pra fazer mais do que Space Invaders da Taito fez. Sua nave se move para todos os lados, e os inimigos vêm de qualquer canto da tela. Já existem alguns elementos diferentes. Em certo momento, um cometa atravessa a tela. E já existe um esboço de chefe de fase E um sistema de energia que vai diminuindo com o tempo E também quando você é atingido Para vocês terem uma ideia, já tem meio que uma cutscene Mostrando a sua navinha sendo reabastecida para a próxima fase Que demais né? Algo que eu não posso deixar de falar É que nos créditos não aparece SNK ainda Mas sim Shin Nihon Kukaku Que é o seu nome completo Osmo Wars foi um jogo bem avançado para a época, e a sua placa de arcade hoje custa uma fortuna, assim como muitos jogos da SNK desse seu início. O primeiro jogo do Neo Geo que eu vi. Tecnicamente falando, Neo Geo teve 3 jogos no seu lançamento e exatamente com a mesma data. Baseball Stars Professional, Magician Lord e Nam 1975. E teve até um quarto jogo aí, mas é um jogo de Mahjong que só vai fazer sentido para quem mora no Japão ou é japonês. Oi Suíça, quer falar sobre ele? Ok, NAN 1975, que foi o primeiro jogo de Neo Geo que eu vi na vida, e foi uma locadora em São Paulo que ficava perto do metrô Santa Cruz. Queria muito lembrar o nome dessa locadora, mas eu vou ficar devendo. Até então tudo que eu sabia a respeito do Neo Geo, havia lido em uma revista importada que se chamava EGM, ou Electronic Gaming Monthly. A revista falava que era um arcade perfeito em casa, mas o mesmo já havia sido dito sobre o Mega Drive e sabemos que não era bem assim. Até que um dia, em um papo de escola, chegou ao meu ouvido que essa locadora aí que eu falei tinha um Neo Geo em demonstração. Eu dei um jeito de ir lá conferir, e o que eu vi me deixou de queixo caído. não em 1975, é um Gallery Shooter, um jogo de galeria de tiro em terceira pessoa. Você tem um alvo na tela e ao mesmo tempo enxerga o seu personagem que se move para os lados enquanto a cena do jogo se move sozinha. É um gênero que não tem muitos jogos, que eu me lembre o mais famoso é o tal do Cabal que foi publicado pela Taito em 1988. Eu lembro como se fosse hoje, a animação do seu personagem super fluida e super colorida, um monte de explosões gigantes na tela, ação frenética, música, efeitos sonoros e vozes digitalizadas com uma qualidade impressionante. Mas o que eu mais me recordo é a terceira fase, você joga dentro de um avião semi-destruído, voando por aí sem paredes ou teto, e você metralhando outros aviões. O absurdo daquela cena marcou minha memória para sempre, e mesmo sendo um dos primeiros jogos, é até hoje um dos meus favoritos da plataforma, e me deixou um questionamento que era o que mais que essa máquina poderia fazer. O sonho de jogar um arcade em casa, perfeito, agora era realidade. Oi Sui, qual foi o primeiro jogo que você viu do Neo Geo? O primeiro jogo que eu vi de Neo Geo, Ed, foi Art of Fighting. E foi num fliperama de bar. Vou contar para vocês. Eu estudava de manhã no colégio. O dinheiro do lanche, eu sempre dava uma economizadinha para pegar um fliperama depois da aula. E sempre pegava caminhos diferentes, exatamente para ver onde é que tinha Novas máquinas de fliperama. Uma vez eu tava indo pra um bar que vendia umas esfirras de calabresa que eu gostava muito. E esse bar tinha uma máquina de Street Fighter 2. E como era um bar meio que distante, ninguém ia jogar naquela máquina. Então eu aproveitava e jogava umas duas fichas. Chegou um dia que tinha duas máquinas lá. A Street Fighter 2 e Art of Fighting. Eu joguei duas fichas lá, foi muito ruim e deixei quieto. Aí também começa a minha história com Neo Geo AES, tinha uma locadora que eu frequentava sempre, a Fantasy Games, lá que eu alugava minhas fitas de Super Nintendo, e lá também tinha videogames para alugar por hora, foi quando eu cheguei e vi na TV exatamente esse jogo, Art of Fighting, eu fiquei besta, não acreditei que isso estava rodando numa TV, num videogame caseiro, não preciso nem falar para vocês Eu aluguei duas horas Cansei de jogar Neo Geo AES aquele dia Ah, e enfrentei uma fila, hein Tinha pelo menos umas quatro pessoas na minha frente Mas como era sexta-feira, eu não liguei tanto Eu nem me lembro quais os jogos que eu aluguei para o meu Super Nintendo De tão maravilhado que eu fiquei com Art of Fighting E com Neo Geo AES também O primeiro jogo colorido com Osmo Wars, a SNK já mostrava que veio pra brigar Mas era um jogo em preto e branco Cor em videogame era uma novidade Pode parecer insignificante hoje Mas estamos falando do início de tudo em matéria de videogame Um jogo mostrar cor na tela era um salto tecnológico gigantesco Em 1980, a SNK conseguiu criar um jogo que mostrava incríveis oito cores simultâneas na tela. O Sazuke vs Commander. Que assim como Osmal Wars. Também é um jogo de tiro. Mas com uma temática bem diferente. Agora estamos falando do Japão antigo. E dá até para falar que o jogo tem uma historinha. O jogo acontece na cidade de Kyoto. Cidade da Nintendo, né? Que coincidência. E você é um ninja azul chamado Sasuke. Que recebe a missão de proteger a vida do seu mestre Shogun, custe o que custar. Você se move apenas para os lados e atira shurikens. Aquelas estrelinhas metálicas e pontudas, tá ligado? Todos os inimigos são ninjas com ataques até bem variados. É um jogo bem simples ainda. Mas mostra refinamento na forma de jogar. Já tem estágios e chefes de fase. Sazuke já tem cara de jogo mesmo, sabe? E mostrava que a empresa estava evoluindo tanto tecnicamente como na complexidade dos seus jogos. Mas foi em 1981, ano que eu nasci, que a SNK teve seu primeiro grande sucesso nos arcades. Ou fliperamos. Vanguard. Se Osma Ward e o Suzuki estavam presos mais ou menos da mesma forma do Space Invaders, com Vanguard e SNK disse é que veio e mostrou algo bem diferente dessa vez. Vanguard é um jogo de navinha legítimo, e que também é o primeiro jogo que teve a participação do Eikishi Kawasaki, o fundador da SNK. Vanguard tem scroll para todos os lados, e sua nave também atira em quatro direções, com o diferencial de que tem um botão de tiro para cada direção, então você pode se mover para um lado e atirar para o outro e assim por diante. Jogo de navinha quase sempre tem uma história bem simples. Em Vanguard, você luta contra um inimigo chamado Gond que aterroriza a galáxia. O Gond se esconde em uma caverna dentro de um asteroide e cabe a você encontrá-lo e eliminá-lo da face do universo. Além de um controle diferenciado, Vanguard também tem várias evoluções na mecânica de jogo. Por exemplo, já existem caminhos diferentes que você pode escolher, que levam a diferentes fases tecnicamente o jogo também oferece novidades músicas compostas especialmente para o jogo durante as fases e chips de som especiais para reproduzir vozes digitalizadas após o sucesso de Vanguard os anos entre 1982 e 1984 não foram os melhores para a empresa ela lançou jogos claro mas nada especial entre vários jogos sem nenhum destaque teve o Vanguard 2 e um jogo de boxe chamado Man Event o próximo grande sucesso da SNK só viria em 1985 com outro jogo de navinha que futuramente teria ligação direta com o Neo Geo Azul. Em 1991, SNK lançou no Japão o ASU 2 Last Guardian para o Neo Geo, mas que na América ficou conhecido por outro nome, Alpha Mission 2. E esse é um daqueles casos que a gente vê o 2 na frente do nome, e se pergunta de onde será que esse jogo veio? Será que teve um Alpha Mission? Até teve, mas ficou muito mais conhecido pelo nome que teve no Japão, ASU. ASU significa Armored Scrum Object, que traduz para algo como Objeto Ágil Blindado, que é uma referência à sua nave de ataque que é bem rapidinha. ASU é um shmup, um jogo de navinha de scroll vertical. Sua nave tem dois tipos de ataque, um aéreo com lasers e um terrestre com mísseis. É um jogo super rápido e colorido que roda em um hardware já bem avançado para a época, contando com dois processadores E80 trabalhando em conjunto, um chip Yamaha IM3526 de 9 canais de áudio FM e gráficos com uma paleta de 1024 cores o estilo visual lembra bastante os chevios da Namco de 1982 porém a ação é muito mais intensa e com vários upgrades para as armas espalhadas pelas fases os inimigos atacam em ondas cada fase é bem diferente da outra e no fim de cada fase tem um boss a SO tem tudo que um jogo de navinha precisa ter e foi muito bem recebido no arcade e pelo público geral também e o hardware do ASO era tão bom, que seria usado novamente no ano seguinte, em 1986 Para um dos jogos mais famosos e bem sucedidos financeiramente da história da SNK Um jogo que colocou o nome da empresa no radar dos jogadores do mundo Talvez mais até que os famosos jogos de luta do Neo Geo E falando em Neo Geo, Ed, me fala uma coisa o que foi que mais te impressionou no console? Tipo aquela coisa que você teve que ver duas vezes, para você ter certeza que era realidade. Eu tive muita dificuldade em acreditar no tamanho do cartucho do Neo Gel. Eu tô falando do AES, que é a versão caseira. O MVS eu nem sabia que existia. E cara, até hoje, eu olho para um cartucho desse aqui, e me explode a cabeça. E isso hoje. Imagina naquela época, um jogador de Mega Drive, comparar essa monstruosidade aqui, com um cartuchinho desse aqui. Era surreal, na verdade no Neo Geo tudo era grande, as caixas de jogos, o próprio console era enorme, os controles de tão grande você tinha que apoiar no colo, e uma coisa eu sempre tive curiosidade de saber, é como funciona um cartucho do Neo Geo, como que ele é por dentro, será que precisava ser tão grande mesmo? Oi Sui, o que, que você acha da gente abrir um cartucho de Neo Geo? Acho uma ótima ideia, vamos abrir os seus aí, porque os meus eu não vou abrir não véi! Ah tá com medinho de estragar o cartuchinho de Neo Geo? Sui, você não era assim não hein cara, depois que você foi pro Japão, você ficou todo delicado. Ô, oh, como é que você fala flor em japonês? Mas beleza, eu vou abrir um cartucho de Neo Geo e vai ser agora. Mas espera lá, o vídeo continua no canal do Ed, o canal Aperte Start. A segunda parte do vídeo tá pronta e eu vou deixar nos cards e na descrição. Então vai lá agora e não perde essa continuação. Mas como sempre, o vídeo não acaba por aqui, eu quero saber de você.